Boa tarde, muito obrigada. Vou fazer uma pequena intervenção em representação do meu secretário-geral e das mulheres da Guiné-Bissau sindicalistas. Prezado companheiro secretário-geral da Confederação Intersindical Galega, Sr. Suso Seixo, caros colegas sindicalistas, mulheres em particular, delegados ao sétimo congresso da 6 ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em primeiro lugar, em nome da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, central sindical, uma organização criada ainda nos primórdios da luta de libertação da Guiné-Bissau. E em nome da Rede Nacional das Mulheres Trabalhadoras do meu país, de que eu sou a secretária-geral, e estou aqui a representar as mulheres trabalhadoras nas suas lutas pela afirmação da identidade das mulheres como força motriz de desenvolvimento de qualquer país. Agradecer o convite que nos foram enviados para participar neste congresso e nesta maravilhosa cidade de Santiago de Compostela. É com grande orgulho que, na qualidade de representante do secretário-geral, Sr. Estevão Gomes Co, que mandou muitos cumprimentos aos dirigentes da CIG, e ele conhece alguns, ou então, é, responsável pelas relações internacionais, o Sr. Estevam mandou muitos cumprimentos para si e para o Luís também. Saudo fraternalmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras nesta maior conclave de reflexão sobre grandes questões da CIG, em busca das melhores soluções possíveis para o melhoramento das condições de trabalho e de trabalho de vida dos trabalhadores galegos e galegas que procurem viver com o esforço dos seus trabalhos, com dignidade, a que os trabalhadores têm direito a viver. É, pois, um momento de grande importância para a vida da Confederação Inter-Sindical Galega e a União Nacional dos Trabalhadores, assim como a Rede Nacional das Mulheres Trabalhadoras da Guiné-Bissau marcar presença para emanar-os no mesmo propósito de luta para a afirmação de voz do trabalhador no processo de desenvolvimento da sociedade galega, demonstrando o nosso sentimento de solidariedade entre os povos. Valor esse que tem acompanhado e alicerçado o movimento sindical desde a sua raiz. Fizemos a questão... De participar, de estar presente neste Magno Congresso, embora com muitas dificuldades financeiras que a nossa central sindical se encontra, num país de inconstante estabilidade política. Contudo, tão ou mais importante neste momento é que os debates se desenrolem num clima de entendimento, na flexibilidade, serenidade e discernimento, também para que os novos corpos sociais que vieram a sair deste sétimo congresso da CIG souberam corresponder com as expectativas dos trabalhadores e trabalhadoras galega, que saibam com competência e sabedoria conduzir destinos da CIG, prosseguindo as diretrizes emanadas nas recomendações e resoluções deste sétimo congresso com coragem inabalável determinação que caracteriza um dirigente sindical digno de este nome. Também, ainda, nós, para que constatamos, esperamos que a nova direção tenha mais mulheres nas tomadas de decisão mesmo. Caros irmãos e irmãs sindicalistas, é com grande satisfação, com ontem e alegria, tomei conhecimento e ouvi que para este sétimo congresso só há uma lista e um candidato de consenso. Isto demonstra a maturidade sindical dos galegos demonstram que, de facto, têm a posição a tomar e tenham a união, pois a união faz a força. Para terminar, gostaria de desejar-vos um bom trabalho e rogo a bom Deus, eu acredito em Deus, que derrame o seu espírito e luz sobre o povo galego e sobre os sindicalistas galegos. Viva a solidariedade sindical. Viva, Viva os trabalhadores galegos. Viva. Viva a paz no mundo. Viva. Muito obrigado.